O IEF, para mim, é tudo. Ah, os professores têm uma ótima formação, uma infraestrutura muito boa, com laboratórios bem equipados, laboratórios de informática. Tanto que a gente sai tipo, daqui com um curso técnico, né? Isso dá mais oportunidade de emprego e para a gente que quer seguir na, na carreira do curso, abre bastante portas. E o IEF, ele também nos dá uma visão para o futuro. Não fica só nos três anos que a gente vai se formar aqui o curso técnico. Ele também nos incentiva a pensar numa faculdade para o futuro ou seguindo a profissão e nos capacita bastante. Já está transformando, já transformou na verdade, né? Porque eu já estou saindo daqui, é o meu último ano e eu pretendo ingressar numa faculdade. Acho que o que eu aprendi aqui vai me ajudar muito na minha vida em diante.